Olá, tudo bem? Eu espero que todos vocês estejam bem. Hoje nós falaremos sobre o mercado de trabalho na área da Libras. Muito interessante, né? Como poderá ser esse trabalho? Mas antes da gente falar sobre isso, eu convido você a se inscrever aqui no canal e a curtir esse vídeo. Vamos então começar esse tema sobre o Mercado de Trabalho na Libras. É um tema muito importante. Se você tem vontade de, no futuro, ser um profissional da área da Libras, saiba que é um tema muito importante e muito interessante. É importante que você seja fluente em Libras. Se a pessoa sabe pouco ou só sabe o básico da Libras, não tem como. É necessário que seja fluente. Mas onde eu poderei trabalhar? Você poderá trabalhar em vários locais. Em hospitais, faculdade, escolas bilíngues, empresas, como psicólogo vários locais, como advogado, por exemplo, também poderá trabalhar como tradutor-intérprete, caso queira. Mas é importante vocês lembrarem que o profissional da área da Libras precisa ser fluente em língua de sinais. Se só conhece um pouco da Libras, ele consegue? Entrar no mercado de trabalho nessa área? Não dá. Não tem como. Porque se você trabalhar de qualquer jeito, souber pouco da língua... A área de trabalho na Libras poderá ser prejudicada. Uma pessoa poderá ser prejudicada. Por isso, é melhor termos cuidado. Mas não se preocupe. Ah, eu me preocupo em prejudicar. Não. Continue estudando, se desenvolva e com o passar do tempo você será muito melhor na Libras e poderá se profissionalizar nessa área. Nós sabemos e termos consciência sobre essa área de trabalho. Por exemplo, sendo intérprete em escolas, faculdades e em diversos outros locais. O objetivo é ter qualidade. Mas, tendo interesse por uma vaga na área da Libras, como eu faria? É essencial que você estude e receba um diploma que comprove a sua formação em um curso, em uma faculdade, na área de tradução e interpretação. E, então, você poderá apresentá-lo nos diversos locais que você for atuar. Também pode acontecer de você entrar na área de tradução e interpretação da Libras e não ter um diploma. Assim, você poderá fazer uma banca avaliativa para ver a sua qualidade e proficiência na língua. Se você conseguir uma nota boa, você poderá atuar como tradutor-intérprete. Ou se você já é formado, por exemplo, em enfermagem, mas possui vontade de trabalhar como intérprete nos hospitais. Mas você já é formada em enfermagem. Não se preocupe, você poderá atuar como tradutor-intérprete. É só você estudar se formar, receber um certificado e então você poderá estar apto para trabalhar como enfermeira e como tradutor-intérprete no ambiente hospitalar. Vocês gostaram desse vídeo? Então coloque as suas sugestões e comentários aqui embaixo que nós iremos preparar novos vídeos semanais para vocês. Tchau!